Uma das coisas que a gente começa a trabalhar, e muita gente começa a fazer, é trabalhar o processo de que eu chamo de, de tolerância. Mas é o processo de tolerância ligado à sua capacidade, muitas vezes, de autocontrole. Né? E eu sempre digo o seguinte, o, o autocontrole e a tolerância são duas coisas que ela é como se fosse a bateria de um celular. O que, que acontece? Normalmente você carrega de manhã e de manhã ela está 100%. Só que com o passar do dia ela vai desgastando. Então o auto, teu autocontrole e a tua tolerância, ele vai reduzindo com o passar do tempo ao longo do dia. Então é natural que no final do dia a sua tolerância esteja mais baixa. É natural que no final do dia a sua, a, o seu autocontrole ele tenha reduzido. E por que, que ele reduziu? Porque você foi se, se autocontrolando o tempo inteiro ao longo do dia. É igual ao celular. Você foi usando o celular ao longo do dia. Né? Você foi usando o celular ao longo de, do dia. E não botou ele para carregar. E foi usando, e foi usando. Vai chegar no final do dia que ele vai estar tá com o mínimo de carga. É a mesma coisa com o teu autocontrole. Agora, naturalmente, essa bateria vai se tornando mais potente quanto mais você trabalha o seu autoconhecimento. Por que, que eu estou te dizendo isso? Porque o teu processo de autoconhecimento melhorando o teu aprendizado emocional, quando o teu autocontrole estiver reduzindo, chegando bem próximo do zero, quando a tua tolerância estiver chegando bem próxima do zero, normalmente naqueles dias e naquelas semanas estressantes, se você tiver trabalhado o teu aspecto de melhorar o teu aprendizado emocional, se você vem trabalhando o teu processo de autoconhecimento, naturalmente, essa redução de autocontrole de tolerância vai surgir para você como uma, lu uma luz de alerta, de dizer o seguinte, ó, para. Ei, se retira. Ou faz alguma coisa diferente. Ei, está na hora de você tomar um banho e se desconectar de tudo que está acontecendo aqui. Então, o que, que você vai fazer neste exato momento? Você, por ter melhorado o teu autoconhecimento, ter melhorado o teu aprendizado emocional, você se dá conta dessa redução, você se dá conta dessa minimização, você se dá conta de que isso está perto de zerar e você consegue, por ter melhorado o teu aprendizado, por ter autoconhecimento, perceber que isso está acontecendo. E essa percepção faz com que você faça escolhas. Faça com que você faça escolhas e essas escolhas vão fazer com que você adote comportamentos diferentes.